Isso em cima da fita. Em cima da fita. E aí, na da janela, eu preciso ter uma certa precisão para para riscar aqui. Como aqui é liso, fica difícil de riscar com lápis. Eu não gosto de trabalhar com caneta para não correr a risco de manchar. Fita crepe, show de bola. Você vem aqui ó, agora. Marca certinho na fita. Agora leva na bancada, puxa os esquadro e corta. Vamos lá! Agora põe o esquadro aqui, pessoal. No risco que você fez, risco em cima da fita. Em cima da fita. Agora a gente vai cortar, tirar esse pedaço aqui, depois dar acabamento com lixa brilhada. Lembra de cortar sempre, pessoal, para fora do risco preto, tá? Porque depois você vai usar ele para dar acabamento. Só recapitulando, pessoal, Vou colocar uma fita, eu cortei por cima da fita, é, com, a, com a serra mármore levemente chanfrada, para dar uma quina mesmo, sabe? Respeitei ó, o, o risco, tá vendo? Não ultrapassei o risco, por quê? Porque isso é só margem de segurança. Agora, quando você for ajustar na lixa, você tem essa margem de segurança aí de 2, 3 milímetros para você ajustar. Vamos tirar a fita agora? Sem contato, só que quando você corta com uma fita, ele quase não craquela, tá vendo? Ele fica bem mais, bem mais feito bem frito. Agora a gente vai dar uma primeira um acabamento ali. A vai dar só uma tiradinha nesses craqueladinhos e depois a gente vai ver se ficou certinho idade do corte, disco bem afiadinho, por cima da fita, cortado de maneira chanfrada, levemente chanfrado e a primeira, primeira passada de, de lixa. Vamos ver se ficou bom agora. Vamos colocar ela no lugar para ver se precisa ajustar. Às vezes precisa dar um ajustezinho, né? Às vezes algum ajustezinho precisa fazer. Beleza? Pessoal, o show. vou mostrar pra vocês bem de pertinho, tá? Fica bem fininho, tá vendo? Bem feitinho o contorno da janela. Bem feitinho mesmo, ó. Deixa eu ir contra a luz aqui, ó. ó. Tá bem justinho. Aqui, ó, colocar um calcinho embaixo aqui. Depois que colocar a juntinha embaixo, ele vai selar aqui. Na verdade, tem que ficar uma folguinha mesmo, né? Não pode travar na janela, tem que ficar uma folguinha. Aqui, ó, tá dando, ó. Ó, o clipezinho. Nem não tá dando nem o clipezinho de folga. Ó, um milímetro de folga. Nosso recortão vai ficar bonito assim. Agora é só fazer o mesma Coisa desse lado. Contornar a janela. O cara com habilidades especiais no acabamento ele ganha muito, mas fatura alto. E é o que eu ensino para vocês aqui, pessoal. Eu ensino o, o, o feeling do negócio. Eu ensino o filé para vocês aqui no curso. Então, quer ganhar grana? Se especializa. Faz o curso com a gente, você não vai se arrepender. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários, torna novos vídeos. Partiu o segundo recorte.